Sejam bem-vindos a mais uma conversa desta edição do Fólio. É um prazer enorme regressar a Óbidos no âmbito do Fólio e agradeço por isso o convite para estar aqui entre duas grandes poetas que eu muito admiro e de quem sou leitora, Amália Bautista e Ana Luísa Amaral. Bem-vindas. Vou apenas dizer que o livro mais recente da Ana Luísa Amaral se chama Mundo, acabou de sair, é uma edição da Série Alvim, e o posso? e o livro mais recente da Amália Bautista, em Portugal, se chama Se Trevo, é uma edição da Averno e deve estar disponível nos próximos dias.